Continuar falando sobre esse assunto, agora com mais uma entrevista importante, a gente conversa agora com o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Ernesto Araújo, finalmente o um ministro entre nós, que bom tê-lo aqui, ministro. Boa é. noite, bem-vindo, faz tempo que a gente está querendo conversar com o senhor. é, é. Muito bem-vindo. Na entrevista, claro, meu parceiro Caio Junqueira e também o nosso analista de Internacional, o Lorival Santana. Ministro, vamos começar a conversa, então, querendo a posição uh, do governo brasileiro sobre esse acordo, então, entre Israel e Emirados Árabes com a mediação do governo americano, um acordo de paz histórico. Pois é, bom, primeiro dizer que a gente tem feito muita coisa, às vezes não dá tempo de falar do que a gente está fazendo, né? Por isso que eu não eu tenho tempo muito ministro. aqui. Sempre tô... é Sempre um prazer. Então, esse acordo é extremamente bem-vindo, eh, porque ele muda eh, a geometria ali no, no Oriente Médio, ou confirma uma tendência de mudança, com eh, cada vez mais países árabes eh, aceitando a existência de Israel, se aproximando de Israel, normalizando as relações eh, com Israel. né Nós eh, temos desenvolvido excelente relação com tanto com Israel quanto com os Emirados Árabes. Então, são dois países que estamos muito próximos. Né? Atingimos um patamar, acho que sem precedentes, com ambos. Né? É, claro que o Israel teve mais visibilidade, mas é importante dizer, e hoje me ligou o chanceler dos Emirados Árabes, que é um bom amigo, o Sheikh Abdullah, para dizer que eles consideram isso um, um uh, avanço histórico para dizer que o Brasil eh, é um país eh, muito próximo deles é como nós nos sentimos eh, e pode contribuir para novos avanços nessa nessa área então é uma convergência muito grande daquilo que a gente acredita que é o futuro de paz de prosperidade do Oriente Médio com aquilo que aconteceu eh, hoje com esse acordo né? que é a normalização das relações, a nova dinâmica entre Israel e, e os países árabes, né? é, contribuindo, inclusive, isso também o ministro dos Emirados Árabes me disse que é a impressão deles, que isso vai contribuir para uma solução do tema entre Israel e, e Palestina. Norival Santana, por favor. Eu tenho que pedir desculpas porque eu estreei meu programa CNN Mundo em março com o ministro Ernesto Araújo. Então, mas ó, ma abril, maio, junho, julho, agosto, Não. cinco é. meses que a gente está querendo, mas a também. gente entendeu. Verdade, ministro, <risos> é verdade. Então, o, o presidente Trump enfatizou hoje que... Essa, como parte do acordo, Israel não anexará uh, as colônias isso. judaicas na né, Cisjordânia, mas o presidente Trump enfatizou. Mas isso é provisório, ou seja, dando a entender que mais adiante Israel poderia ter essa oportunidade. É claro que os líderes palestinos não vão gostar desse aspecto. Como é que o senhor vê para encaixar, já que o Brasil se propõe a ser um mediador, encaixar isso de forma que uh, não haja problema com a autoridade palestina, por exemplo, que governa a Cisjordânia, ministro? É, ah, isso tudo é parte de uma realidade muito complexa, de uma negociação muito complexa que envolve aquele acordo, aquela proposta de acordo ou de caminho para a paz que foi apresentada pelos Estados Unidos no começo do ano, em janeiro, que nós consideramos que era um caminho bom, continuamos achando, acho que esse acordo de hoje confirma isso, como uma base de negociação. Então, numa negociação, acho que tudo está sempre em jogo, quer dizer, eu não quero entrar muito na o que é a questão da técnica, negociadora ou as posições de cada um. Mas eu acho que um ponto fundamental em toda essa nova dinâmica que o tema do Oriente Médio está tá adquirindo é o reconhecimento de que uma das premissas tem que ser a segurança da própria existência do Estado de Israel, né? é, que é, durante muito tempo era algo que ficava até mesmo questionado é, em negociações. É claro que um país que começa negociando é, a partir de uma ameaça da sua própria existência, é, isso cria uma certa, né, uma certa tensão já original. Então cada vez mais isso vai sendo é, reconhecido Israel como um país normal, como um país que quer conviver em paz ali com os seus vizinhos né? e enfim então a questão das da, da estratégia das posições negociadoras de cada parte em si isso é algo que, que vai adquirir esperamos né uma uma dinâmica claro que tem que se pensar na, nas aspirações do povo palestino evidentemente é, isso é outra parte fundamental da, da equação, né? e, enfim, não é nem que o Brasil quer ser um mediador, enfim, quase fomos chamados, é que eu acho que a nossa própria presença, através dessas relações bilaterais que nós estamos construindo, eh, renovadas com eh, esses países, Israel, Emirados Árabes, também com a Arábia Saudita, que é outro país-chave na, na região, né, com quem tivemos também uma visita histórica no ano, no ano passado, né? é através disso é que o Brasil vai ganhando espaço e a possibilidade de é, contribuir para isso, mas nem tanto na, na negociação, digamos, técnica ali dos termos, do que possa ser. Claro, se for o caso, né? É, outro aspecto importante agora, nesses dias, é a nossa presença no Líbano, né? É, outro aspecto muito importante da relação do Brasil com, com o mundo árabe e com o Oriente Médio, diante da enorme comunidade libanesa no Brasil, esse gesto também é, histórico que uh, o presidente Bolsonaro fez de enviar essa delegação chefiada pelo ex-presidente Temer com uh, as doações recolhidas aqui da comunidade libanesa no Brasil, e isso não é só isso, né é a nossa presença no Líbano, a nossa conexão muito especial com o Líbano, nesse momento difícil para eles também, nós nos damos conta que o Brasil pode ser uma voz ali para que o Líbano também entre nessa, nessa equação de um Oriente Médio Pacífico, de modo que acho que as coisas estão se encaixando. Ministro, é, Caio Junqueira agora falando. Ministro, eu queria falar com o senhor sobre um outro assunto, sobre eleição americana. Me permita, por favor. É, a gente tem visto que o, o presidente americano Donald Trump é embaixo ali nas pesquisas. A gente sabe que o Brasil, Palácio Itamaraty, tem uma aliança estratégica, preferencial com o Donald Trump. A minha pergunta é, se Joe Biden vence as eleições americanas, o Brasil perde? Olha, a aliança que nós estamos construindo, essa relação muito especial e muito produtiva com os Estados Unidos, é com os Estados Unidos, né? não é com o presidente Trump. Ela se dá, ela tem se viabilizado eh, por causa, em grande parte, da liderança do presidente Trump e do presidente Bolsonaro e da amizade que eles construíram eh, entre eles. Mas eh, essa, esse novo processo, eu acho que é apropriado falar de aliança, porque é algo realmente muito profundo, isso... Eh, a gente concebe isso como algo para ficar e como algo que é bom para os dois países, e não é, simplesmente para esse momento que nós é, estamos vivendo. Então, é, isso, claro, depende de uma eventual avaliação do lado americano, mas, é, do nosso ponto de vista, é uma relação com os Estados Unidos. né? E essa relação traz benefícios para ambos, nós acreditamos. De modo que, é, é claro que temos trabalhado muito bem com o governo do, do presidente Trump, em todas, as, em todas as frentes, se houver a eleição do presidente Trump, tenho certeza que essa aliança vai avançar, mas não há nenhuma razão para acreditar que ela não avance se houver a eleição de Joe Biden para a, para a presidência, né? Porque tem uma perspectiva de longo prazo, né? E o problema que nós temos, acredito, corrigido era uma visão de não fazer as coisas com os Estados Unidos, né? Tanto em administrações republicanas quanto democratas anteriores, o Brasil perdeu oportunidades de criar essa relação com os Estados Unidos eh, por uma eh, por uma preconce... por por preconceito, um preconceito, por uma reação eh, em relação ao país Estados Unidos e não à administração democrata ou republicana. Ministro, a nossa analista, a Basília Rodrigues, também já está no nosso mosaico aqui da informação. Vou dar Oi. boa noite à Basília. Mas antes de passar para a Basília, quero fazer uma pergunta para o senhor sobre a questão das vacinas. Nós estamos vendo uma disputa geopolítica, é, claro, né, sobre a vacina da Covid-19. É, nos últimos dias, o anúncio aí da vacina russa... Anúncio esse que veio com esperança e com uma desconfiança que acabou sendo muito maior do que a esperança. E também tem a questão da vacina da Sinovac, a vacina de Oxford e a vacina da Pfizer. O que, que a questão geopolítica pode atrapalhar a população brasileira que precisa urgentemente da vacina contra a Covid-19? É. Cara, eu acho que o é importante é, é que a vacina funcione, né? Assim é, como... Independentemente o... de onde ela venha. É, claro. E, assim como no caso da, da medicação... É, e aí, o famoso caso da hidroxicloroquina, eu acho que o importante é saber se a hidroxicloroquina funciona ou não, e não é, quem é, propõe ou não o uso desse medicamento. Então, assim como, a meu ver, infelizmente houve uma certa politização na questão da hidroxicloroquina, onde as pessoas já não querem muito saber, algumas pessoas, né, se funciona ou não, é, algumas né, negam que funciona porque não gostam de quem é, diz que funciona, mas... É, quando, na verdade, tem que ver os fatos, se funciona ou não. Eu acho que mesmo se aplica às vacinas, né? Se a vacina do país XYZ é produzida em conjunto com o país XYZ chegar e provar que ela funciona, é ótimo. né É, é claro que... aí é, é que está, acho que tem que se evitar esse esse clima de que, olha, é uma disputa. É uma disputa no sentido de uma concorrência para ver quem, quem descobre primeiro. É claro que isso tem talvez vantagem para o laboratório que, que descobre, mas é, é uma boa concorrência, né? é uma boa concorrência porque é um tema de saúde. Né? E eu acho que é importante que realmente se apliquem é, né, os critérios de que de, se funciona ou não, se tem a segurança é, para as pessoas que vão tomar a vacina é, ou não, do mesmo modo que a questão do medicamento. Sim, Basília, a sua pergunta, boa noite minha querida, bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Marisa, Caio, Lourival e ministro, muito boa noite, Obrigada por ter aceitado okay. aí o nosso convite, os assuntos vão e vêm, né? mas todos convergem aí na importância de saber qual o pensamento do Ministério das Relações Exteriores. A gente estava tratando do, do acordo entre Emirados Árabes e Israel e me chama a atenção. Saber qual vai ser ou até onde vai a ajuda brasileira em relação ao Líbano, já que havia uma expectativa até uma decisão do governo brasileiro de deixar a missão de paz da ONU naquela região, pelo menos no caráter naval, a gente que tem aí uh, o comando da missão de região. O, a fragata iria deixar a região até o fim deste ano. O governo já mudou de ideia, porque até aqui a gente tem aí informações de interlocutores do governo dizendo que está repensando sobre este assunto, já dá para bater o martelo e afirmar que o Brasil não vai deixar de paz da ONU no Líbano. E uma segunda pergunta, se me permite, em tempos aí de ajuste fiscal, a gente vê que todos os ministérios, independentemente da importância da pauta, estão dando a sua margem de contribuição, cortando gastos. A educação mesmo já anunciou um corte de 4 bilhões de reais. Dá para cortar mais alguma coisa desse sofrido orçamento do Ministério de Relações Exteriores aí, o Itamaraty, sinceramente falando? ótimo então eh, em relação ao Libero em relação a, a, a nossa presença lá no componente naval da missão de paz das Nações Unidas eh, eu acho que não há decisão ainda eh, tomada isso depende fundamentalmente do, da avaliação do Ministério da Defesa e da Marinha do Brasil especificamente né eh, a Maratilha, Claro acompanhará isso eh, nessa nessa discussão de uma de uma possível reavaliação mas eu acho que não há, não está tomada ainda a decisão, né? É, claro que há ma muitas maneiras pelas quais a gente pode ajudar o Líbano, claro a cooperação direta, né? Então está indo um carregamento de medicamentos e outros itens né, nesse avião, no kc 390 nessa missão liderada pelo Presidente Temer, é, já estão embarcando, vão embarcar próximamente é, uma, vai embarcar um carregamento de arroz por via marítima, que aí é muito mais peso, não dá para levar por via aérea, né? Além disso, a gente todo dia está recebendo aqui contatos de eh, lideranças da comunidade libanesa no Brasil, querendo fazer mais doações, com outras ideias de doação. Eh, vamos ver como é que a gente pode fazer isso, chegar ao Líbano, né? a nossa agência brasileira de cooperação aqui, que funciona no Itamaraty, ligada ao Itamaraty, é quem eh, tem a, a capacidade de juntar isso, operacionalizar esse envio, está eh, sendo muito... É, muito bonito ver essa mobilização imensa dessa comunidade. E, é, como eu dizia, há, há maneiras, então, da gente politicamente ajudar o Líbano, acho que os contatos que vão ser feitos por essa missão lá é, no, no Líbano com o presidente, com outras lideranças libanesas, é, vamos permitir mapear a situação, claro que o Brasil tem uma uma conexão muito próxima, toda essa comunidade, ela pode ajudar, talvez, a entendimentos lá dentro do do Líbano, eh, para superar as dificuldades políticas que o Brasil está vivendo. E ficaram claras, por exemplo, vários países mencionaram isso na, eh, na videoconferência que houve no último domingo organizada pela França e pela ONU, onde participou o presidente Bolsonaro, onde nós, vários países falaram, nós falamos da importância de que não paríamos nessa nesse momento da cooperação da reconstrução lá depois da explosão. Nós falamos também da, da questão da, da liberdade do Líbano, da prosperidade do, do Líbano, que, que é um país tão tão caro para nós. Né? É, e é, a questão da sim do orçamento. Bom, no ano passado é, o Itamaraty cortou quase 100 milhões de gastos, é, 100 milhões de reais, é, com fechamento de algumas embaixadas, com fechamento de, de vagas para diplomatas no exterior que passam a trabalhar em Brasília é, e algumas outras é, medidas. Né? Então, já ano passado, já cortamos é, na carne. Esse ano, sim, sempre dá para cortar um pouco. Existe uma questão que é o seguinte, no Itamaraty, boa parte, da é, grande parte, dos nossos gastos, são em dólar, porque são é, manutenção de embaixadas no exterior. E aí a gente sofre a questão do, do câmbio. Né? Então, se o, se o dólar sobe, os nossos gastos automaticamente sobem. Então, é, é, um, é uma coisa sui generis do Itamaraty que às vezes dificulta isso. Mas nós estamos, desde o ano passado, somos parte integrante aí desse esforço de, de contenção, é, procuramos um ministério que faz mais com menos, né? é, que faz é, aquilo que as pessoas... É, esperam é, sem é, incorrer em gastos praticamente nós gastamos apenas praticamente de manutenção né? o Tamarindo é um ministério que tenha gastos de, de investimento de obras né? basicamente é a manutenção da nossa rede essa rede de mais de 200 postos no no exterior é, que, por exemplo, provou a sua eficiência e a sua utilidade é, durante agora a repatriação de brasileiros. Né? Sem essa rede de consulados, de embaixadas, teria sido muito mais difícil fazer essa repatriação. É claro que nós ainda não temos, né? nem é possível ter embaixada, representação em todos os lugares, mas essa rede extensa é, foi foi é, fundamental, mostrou ser fundamental para ajudar os brasileiros. Então, é, sim, prontos a... É, a participar, pode registrar isso desse esforço, mas já é, com esse enfoque desde o começo de, de eficiência e de, de fazer mais com menos. Urival Santana, a última pergunta para o ministro é sua. Qual a estratégia do Brasil para fazer frente ao fato de que o desmatamento da Amazônia está se tornando uma justificativa para o aumento do protecionismo da Europa e até dos democratas americanos contra o Brasil? Olha, é, temos conversado muito sobre isso no, no Conselho da Amazônia, né, presidido pelo vice-presidente, e é, eu converso muito sobre isso com o ministro Ricardo Salles, do meio ambiente, é, e com, com outras pessoas do governo, isso evidentemente nos é, ocupa e nos preocupa muito. Eu acho que a estratégia é mostrar a verdade, né, mostrar a realidade é, que existe no, na, na Amazônia, sobretudo, né, no meio ambiente do Brasil em geral, é, e a realidade do esforço que está sendo feito para implementar nossa legislação, ambiental, eh, para a proteção da, da floresta, da biodiversidade e, ao mesmo tempo, eh, isso é um enfoque fundamental para a, a criação de oportunidades econômicas sustentáveis na Amazônia, em benefício, sobretudo, dos 20 milhões de brasileiros que, vivem na Amazônia e que querem, que querem ter empregos que não afetem o, o meio ambiente. né? Então isso é fundamental, isso, por exemplo, nós eh, estamos lançando aí, e isso foi anunciado nessa videoconferência também dos países do Pacto de Letícia, né? Eh, uma iniciativa com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para criar um fundo eh, que financie eh, projetos limpos, né? projetos verdes na, na Amazônia, isso foi originalmente... Uma ideia é, brasileira que surgiu no Itamaraty ainda no ano passado é, e que vai, tenho certeza, canalizar novos recursos para a Amazônia. Então, é, estratégia de mostrar a realidade e de trabalhar nas duas vertentes, proteção e é, desenvolvimento sustentável. Néstor Araújo, ministro das Relações Exteriores. Muito obrigada, ministro, de conversar conosco. O senhor viu que o papo é bom, o mosaico é bom. da informação funciona. Venha mais vezes, não espera cinco meses para voltar, ministro. Muito obrigada. É bom. <risos> que Mas bom. Ser um prazer. Se é... com vocês. <risos> obrigada, ministro. Basília também, que teve aí na intermediação. Muito obrigada, Basília. Até a próxima. Ministro, até uma próxima. Então, uma boa noite ao senhor. Até aí. Boa noite para você, muito obrigado a todo mundo que está assistindo, muito obrigado. Obrigada.